É melhor. Peraí, gente, deixa eu aceitar um, uma, uma coisa aqui. Acho que vocês já estão sabendo. Não, não, não, não, não posso mostrar, não posso mostrar. Pronto, acho que vocês não viram. Não deu tempo de ver meu. Então, gente. É. Não, não deu tempo, gente. De Desculpa, infelizmente. Os vídeos que eu tô postando no canal são todos gravados. E. É, e alguns estavam gravados há muito tempo E outros já não estavam gravados Era só um, um clipezinho Bem pequenininho que eu faço Às vezes às vezes eu fico gravando A tela do PC aqui Às vezes eu jogo um pouquinho Eu dou a gravadinha Mas, gente, eu não tô gravando muito essa semana Mas sábado e domingo gente vai ter vídeo todo dia E, sa e gente, eu vou só esclarecer uma coisa aqui no canal Dia de sábado Dia de sábado é, vai ter vídeo, vai ter três vídeos no sábado, ok, gente? Eu não posso enviar é, no sábado, exatamente no sábado, mas vai ter, claro que vai ter, dois vídeos, é, dois, não, três vídeos no canal no sábado, gente. E nós chegamos a 37 inscritos, muito obrigada quem se inscreveu. E, gente, é, chegou aqui a atualização da Drop é, Adopt me, gente, eu sei que eu tô gravando isso aqui muito, muito depois, de, é, depois da atualização, das coisas, sabe, gente? Mas porque eu não tava. Eu não tava com muito tempo, sabe, gente? Eu tava até com tempo. Eu tava até com tempinho, mas esse tempinho não dava pra gravar. Mas agora eu tô tendo um pouquinho, gente. Porque eu tô em semana de prova na escola, sabe, gente? Aí pra eu. Pro, pro, pro esse ano. Eu tô no quinto ano, gente. Aí esse ano é decisivo, gente. Se eu não passar, eu vou, sair de, eu vou ter que sair da escola. Ou vou ficar de recuperação. E, gente. Infelizmente eu não vou poder gravar muito. Mas dia de sábado e domingo eu vou gravar muito mesmo. Mas semana que vem, gente, pode se preparar vai se preparar, porque vai ser bala de vídeos, viu? E, gente, eu já tô aprendendo a editar alguns vídeos aí. Porque, é, é, meu Deus, gente, <risos> é, eu tô editando aqui umas capas de vídeo pra colar, sabe, porque eu achei muito feio ficar essas coisas, essas coisas, sabe, sem capa de vídeo, essas coisas e tal, aí, gente, eu tô já criando umas capas de vídeo Pra todos os vídeos do canal, sabe, gente? Eu tô criando e tá ficando muito bonitinho. E, é, acho que sábado ou domingo eu vou já estrear elas. Então, gente. Então, vou mostrar pra vocês aqui a atualização. Já cheguei aqui, eu ia chegar. Como vocês estão vendo, eu já tô pegando os ovinhos. Você tem que pegar os ovinhos. Aí chegou esse novo pet, gente. Que não sei porque o Adopt Me botou... Só um pet velho. E ele é de Robux. E ele vai ser daqui a 18 horas, essas coisas Aí ele é 250. Aí, gente. Eu já comprei ele. Eu já comprei ele faz um tempo. Que antes de iniciar a gravação, é, eu já. Eu tinha até gravado um vídeo, mas infelizmente. Deu. Deu um problema no vídeo. Que. Não deu pra postar, mas agora eu tô postando, olha só, gente. Meu Deus. Aqui, ela é muito fofinha, gente, olha só, noxa. Ela é muito fofinha. Então, gente, aí você tem que pegar 20, 20 30 ovos, 30 ovos. É, pra, zerar, pra pegar todos os ovos, sabe? Meu, ah, meu Deus, eu já peguei todos os itens Olha aqui, eu vou mostrar para vocês todos os itens Vamos lá em Favorites Aqui, essa coroa que é legendária Esse... Bem, bem egg Glass, que é ultra raro Esse Tick Backpack, que é raro E esse Tick Hat, que é raro isso aqui que é um em um comum. Só que eu botei inglês aí tá aparecendo essas coisas, sabe, gente? Aí, gente, eu tenho vários, vários mesmo. Vários desses itens. Aí eu, eu tô comprando alguns porque alguns dos meus amigos estão estudando muito, muito mesmo, como eu falei pra vocês. Por isso que eu tô gravando esse vídeo sozinho. Eu não gosto de gravar vídeo sozinho porque eu me sinto meio Meio triste, eu sabe, gente. Eu não gosto de gravar vídeo sozinho Mas tudo bem, né, gente. A vida. Aí eu tô tendo prova. Eu tô na V2. Já estamos quase terminando o ano. Meu Deus, já tô terminando o ano. Nós estamos terminando o ano mesmo. Bem rapidinho. O ano passa rápido. O tempo passa o tempo passa muito rápido, gente. E, e tomara que esse ano eu passe. Porque... Eu acho que eu gosto de estudar, sabe, gente? Eu me dedico, às vezes, pra estudar. Mas, vamos parar de falar dessas coisas de estudo. Agora, vamos falar pra coisas melhores. Coisas que eu vou evoluir no canal. Vai ter vídeo. É, sábado, é, eu vou deixar aqui é, no canal. No canal, não. Vou, vou lá no meu Insta, gente. Que é 20kxmai. Segue lá. Aí, gente, se vocês precisarem, me indicar mais no TikTok vai aparecer, só que não é minha conta. É uma outra conta, não é minha. Não vou falar quem é, porque eu tenho o dono dessa conta, a dona dessa conta. Eu não sou amigo, eu não sou muito amigo da, da dona da conta. não temos, sabe, muita amizade. Aí gente, vamos fechar essas coisas, né? Então gente, vocês só pesquisem, como vocês é, no YouTube, no TikTok. Eu tô, eu tenho um, um TikTok gente, só que eu só vou mostrar ele só ano que vem gente, porque meu nome não tá lá registrado como meu nome verdadeiro, sabe gente? Do canal, porque senão vocês vão procurar e vão dizer. Meu Deus, esse não é o canal dele, esse não deve ser o TikTok dele. deve ter botado alguma coisa errada, essas coisas, sabe gente? Mas é, eu vou mudar o nome, o nome do meu TikTok, só que eu tenho que esperar um tempo, sabe gente? Eu estou mudando várias vezes, fora mesmo. Então, gente, não se preocupem. E dia de do domingo eu vou, é, vai ter vídeo de Royale High. Com João Miguel, é, João Miguel, Lívia e eu acho que Maria Clara, que é minha amiga, que vocês já sabem, né, gente? Que eu já gravei muitas historinhas e muitos vídeos de barco com ela. Aí, gente, só que ela apareceu um, menos vezes no canal. Mas eu vou tentar fazer ela aparecer mais vezes, sabe, gente? Porque ela, ela não, não joga muito, ela não é muito de jogar. Mas tudo bem, né, gente? É assim mesmo. Aqui, gente, é, eu ia até fazer um sorteio de lãs, mas eu, é, quando eu fui ver, eu não ia dar. Eu ia ficar algumas pessoas faltando, essas coisas. Aí ia ter algumas pessoas muito chateadas mesmo. Ia até fazer um sorteiozinho, mas... Não, não. Se vocês quiserem sorteio, é só avisarem. Mas tem que avisar bem rápido mesmo, que essa atualização tá acabando. Tá e eu deixei os comentários abertos, gente, finalmente, vocês devem estar finalmente, ele deixou é, o, o, o comentário aberto, essas coisas. Eu deixei os comentários abertos, mas é por pouco tempo, se, é, se alguns, algumas pessoas de mau gosto ficarem é, botando palavrões nos meus vídeos. Vamos falar que é palavrão mesmo, vamos dizer mesmo. Porque, gente, tem muita gente, muita gente mesmo, que fica falando palavrão lá no vídeo, aí lá nos meus vídeos, eu, aí eu, eu tento ligar os comentários pra não aparecer os palavrões, porque tem gente que.. Pra, porque tem criança, talvez tenha crianças assistindo no meu canal, essas coisas. Né, gente, eu não quero, sabe? Eu, às vezes as coisas, palavrão. Que é muito errado palavrão mesmo. Pera aí meu Deus gente! Eu... O som do jogo. Pronto gente, desliguei o som do jogo. Gente que tá mal, Eu comprei uma caixa de som aqui. Aí ficou barulhinho. Olha só gente minha casa muito decorada. Sou muito home decor. Daniel home decor. Se um dia que vocês quiserem que eu decore sua casa, falem com Daniel home decor. Número, não sei, que eu perdi no meu celular e eu não tenho mais número. Gente, talvez um dia, um dia eu publique o meu número de celular. Imagina você me ligando 24 horas por dia. Vai ter alguns que vai, ter, vai tentar até fazer gracinha, quer ver? Um dia eu tento postar meu número, gente, mas um dia não se brinca que é hoje. Porque eu também não tô, eu não tenho celular ainda. eu, eu já tive celulares, mas infelizmente eu quebrei eles mentiram, não quebrei não, gente. Você deve estar pensando que eu sou destruído. Mas não, gente, não quebrei. Só foi só foi porque ele apagou mesmo. Ele não era muito bom assim não, eu já tava com ele há muito, muito tempo mesmo. Aí ele apagou. Aí eu já pego o outro sem problemas isso isso não me impede nada então gente olha só minha casa tá ficando mó decoradora, né gente Ah, gente eu não sei por que tá travando tanto velho O faz aqui de casa tá bom coisa estranha tem que usando wi-fi aqui de casa eu só larga quando alguém tá em casa sabe alguém de tá usando